Quem trabalha consegue dar conta de atividades do mestrado? Sim, eu, eu, fiz mestrado, eu entrei no mestrado, no mestrado eu fui privilegiado, né? Eu fiz com bolsa de estudo e tal. Mas no meu doutorado, eu ingressei no doutorado, me matriculei no fim de julho. O primeiro dia de aula era dia 7 de agosto, dia 8 de agosto de 2012, nasceu meu primeiro filho. Naquele momento eu ainda era 40 horas na faculdade, naquele semestre. E aí durante o semestre eu consegui fazer um bem bolado e reduzir minha carga horária. Eu tinha pedido, eles não conseguiram, eu não vou falar essa novela aqui. Fato é que eu reduzi para 30 horas, porque eu era um, era um momento que eu era, tinha dedicação exclusiva de sala de aula, 40 horas na universidade, sala de aula. E o professor trabalha na sala, trabalhando, preparando a aula, trabalha depois corrigindo as coisas. E deito aqui vivo. E chegando à noite, bebê, ajudando a esposa na medida do possível, tomando as broncas quando estava um zumbi, porque também as noites eram complicadas. <risos> e, e, e foi. É, organização de tempo: se você quer fazer alguma coisa, você faz. Organização de tempo. E preparação: nós tivemos uma aluna que entrou na PUC esse ano, ela tá, trabalhava em empresa na área de administração. Esqueci o nome dela aqui, vou te lembrar. Ela, por dois anos, no trabalho dela, ela guardou o dinheiro para ficar dois anos sem trabalhar para estudar. Para quem mora sozinha ou não, não tem família tal, é uma possibilidade, viu? Ela se organizou durante dois anos para fazer ADM na, na PUC, você tinha que passar em umas provas anteriores, ela se preparou, ela entrou com a gente para elaborar esse projeto e foi aprovada. Foi sensacional e ela, ela falou para os caras. Lembra parte do tempo na entrevista? Por dois anos, se eu não tiver bolsa, estou à disposição de vocês. Tem gente que consegue fazer isso, né? Para ela, ela vai aproveitar com certeza muito esse esse mestrado.